Bora conferir os principais lançamentos de games agora de maio Já é o nosso vídeo tradicional Aqui todo mês a gente comenta os games que a gente mais tá esperando agora para cada mês E agora a gente vai para nossa lista de maio Já começando no dia 5 de maio com o lançamento do Track to Yomi Que vai sair para Playstation 4 e 5, Xbox One e Series e PC E esse game é uma homenagem aos filmes clássicos ali de samurais Aqui a gente controla um samurai que prometeu pro mestre dele, né? Que tava ali no leito de morte Que ele defenderia a aldeia contra qualquer ameaça e pelo que deu pra ver, a gameplay parece bem focada ali na precisão dos parries e nos ataques do personagem. E nos chamou muito a atenção também a fotografia espetacular do game, o visual tá épico mesmo, olha só isso aqui, velho. E aí no dia 13 de maio, galera, tem o lançamento do Evil Dead The Game, que vai sair pra Playstation 4 e 5, Xbox One e Series, Switch e PC. E esse game, ele é baseado na franquia Evil Dead, que no Brasil aqui ficou conhecido como Uma Noite Alucinante, né? Ele tem a mesma pegada de multiplayer assimétrico de games ali no estilo Dead by Daylight, Sexta-feira 13. Aqui a gente joga como um dos sobreviventes ou como o próprio demônio ali usando os poderes de possessão para matar as pessoas. O game ele vai ter mais de 25 armas e várias habilidades para usar durante as partidas. E uma notícia boa ali é que ele tem crossplay total, então dá para jogar com a galera de qualquer plataforma. Aí no dia 17 de maio vai sair para PC em acesso antecipado o game View Rising e esse é um MMO de sobrevivência com a temática de vampiros e a câmera ali em perspectiva isométrica já nos lembra bastante o diabo. Né? Mas aqui o foco parece ser mais nos elementos de construção e multiplayer. A gente vai poder construir e personalizar um castelo e vai precisar converter humanos para criar um exército de vampiros pra gente. Pelo que deu pra ver, o game tem várias atividades de PvE e PvP, então tá aqui um game que eu tô bem curioso pra jogar. E aí no dia 19 de maio vai sair o game Soldiers, que sai pra Playstation 4 e 5, Xbox One Series, Switch e PC. E esse é um Metroidvania com elementos Souls-like, com visual ali em pixel art que eu achei muito maravilhoso. Maneiro. Aqui a gente vai poder escolher uma das três classes disponíveis, que é Scout, que é um guerreiro ali, arqueiro ou caster, que provavelmente vai ser a minha classe, porque eu curto muito jogar de mago. E a proposta do game é focar na exploração e nos combates com a promessa de algumas boss fights épicas. E uma maneira é que o game já tem uma demo disponível para jogar na Steam antes do lançamento. E nesse dia vai sair também o game Vampire The Masquerade Swansong, sai para Playstation 4 e 5, Xbox One Series, PC e futuramente vai sair uma. Versão também para Nintendo Switch. E esse é mais um game com temática de vampiros esse mês e mais um baseado no RPG de mesa, né? Lembrando que a gente trouxe recentemente o Blood Hunt aqui no canal. E nesse novo game a gente vai controlar três vampiros com mais ali de 100 anos de idade, cada um com poderes diferentes. E em algum momento a história dos três ali vai se cruzar e a história ela é focada na investigação e bastante mistério. E a promessa aqui dos desenvolvedores é que as nossas escolhas tenham bastante impacto e várias consequências para a narrativa. Aí no dia 20 de maio a gente tem lançado lançamento do game Doman que sai para Playstation 4 e 5, Xbox One Series e PC. E esse é um game brasileiro, Souls-like, com elementos ali de horror, Lovecraftiano e ficção científica. Aqui a gente vai precisar explorar o planeta de on Prime em busca de suprimentos e ao mesmo tempo enfrentar as criaturas monstruosas daquele lugar. Eu curti bastante a proposta do game, ainda mais sabendo que é um estúdio brasileiro, então eu tô curioso para testar aqui esse jogo. Aí no dia 26 de maio a gente tem o lançamento do Sniper Elite 5, que sai para Playstation 4 e 5. Xbox One, Series e PC. E tá aqui um lançamento que eu tô bem animado pra jogar. Olha, sou muito fã de Sniper Elite, eu joguei demais o Sniper Elite 3 e o 4. Eu lembro ali, por exemplo, de passar madrugadas jogando o multiplayer do 4. E agora no Sniper Elite 5 a gente vai enfrentar os nazistas na França de 1944. Pelo que deu pra ver, o game ele vai ter mais de 200 opções de customização de armas e milhares ali de possibilidades diferentes para cumprir as missões. Aliás, isso é um dos elementos que eu mais curto aqui nessa franquia. Os mapas, eles são bem elaborados e aí eles permitem que a gente adote abordagens diferentes para atacar os inimigos. E quem quiser conferir a nossa gameplay, a gente vai trazer o game em live aqui no dia do lançamento no canal. E aí o último game que a gente separou aqui nessa lista de jogos mais esperados agora para o mês de maio, é no dia 27 de maio, o game Cow the Kangaroo, que vai sair para Playstation 4 e 5, Xbox One Series, Switch e PC. E esse é o reboot da franquia Cow, que foi lançado lá em 2000, né? Ele é um prato cheio para a galera que curte games de plataforma em 3D, a Gabi mesmo eu sei que tá empolgada Pra jogar o game aqui no canal e aqui a principal arma do nosso personagem principal que é um canguru são as luvas dele né e a gente pode upar as luvas com poderes de fogo de vento de gelo e isso vai nos ajudar ali em várias mecânicas ao longo do game e aí galera o que vocês acharam dessa lista de games que a gente separou aqui no mês de maio vão ser lançados ao longo do mês tem outros games mas esses são os que a gente mais está esperando e querendo jogar nesse mês Então comentem aqui para saber a expectativa de vocês aí para os lançamentos agora desse mês de maio lembra que a gente também tem instagram do canal a gente tem tem canal na Twitch, tem Discord do Bulldog Nerd, Twitter do Bulldog Nerd. Então nos sigam em todas as redes sociais. Lembre de dar um like aqui nesse vídeo e até a próxima!